Quando eu olho para o meu passado, eu penso em um monte de situações em que eu poderia ter agido melhor. E quando eu me prendo nessas situações, eu me sinto culpada. Eu sinto que eu poderia ter feito diferente. Tem gente com quem eu não fui muito honesta, eu não disse a verdade direitinho. Outras pessoas eu julguei, briguei, virei as costas, um monte de coisa. E a gente acaba arrastando essas imagens do passado ao longo da vida. Como é que a gente faz para deixar tudo para trás e virar a página? A pergunta que eu separei para hoje é da Sueli Gomes de Andrade, veio através do YouTube, e ela diz assim E quando nós buscamos sempre melhorar, sempre evoluir, mas não conseguimos nos desligar de culpas passadas? É uma excelente pergunta da Sueli porque a maioria dos seres humanos que eu conheço, talvez todo mundo olha para o seu passado e pensa Hum, de tal coisa eu me arrependo Mas a gente sabe que não é possível mudar absolutamente nada do passado Passou Então eu tenho aqui algumas considerações para comentar com você Tem uma passagem do livro do Eckhart Tolle, que se chama Um Novo Mundo, que eu gosto imensamente. Nessa passagem ele compara a natureza humana com a natureza dos animais e um animal específico, que são os patos. E diz o Eckhart Tolle, eu na verdade nunca vi, mas ele conta no livro que dois patos, duas aves, não me lembro exatamente se são os patos, se aproximam, e eles brigam por conta de algum território, ou por uma fêmea. E eles dão bicadas, e eles são agressivos um com o outro, e, e se batem, e tem aquele embate assim, dos dois animais. E por algum motivo, um deles decide, ou os dois decidem, quem é que ganhou a briga. Então, aquele que ganhou, estufa o peito, e sai andando no seu novo território, ali, como vencedor e aquele que perdeu vai andando, se afastando só que quando chega uma certa distância, o perdedor bate vigorosamente as asas como se se libertasse daquele momento que passou dispersando toda aquela energia e depois de bater vigorosamente as asas sai andando normalmente, e a vida continua. Não é interessante? Mas como é que o ser humano faz? O ser humano revive a história da briga, do fato de ter perdido, do fato de ter feito algo errado. Revive e revive incansavelmente num filme rodando dentro da sua cabeça. E sentindo a mesma coisa de novo de novo e de novo. Por quê? Porque está aqui, gravado, e você assiste aquele filme outra vez e outra vez. Tem uma professora espiritual que eu gosto muito, que é a Byron Katie, e ela fala uma coisa muito interessante sobre o passado. Ela diz assim, sabe o que eu mais gosto a respeito do passado? É que já passou, é que acabou, e agora você tem um momento novinho em folha, acontecendo nesse instante, agora mesmo. Bom, essa é uma perspectiva. Uma outra perspectiva que eu tenho para mim mesma é quando a minha mente me mostra aquela imagem do passado, aquela cena com aquela pessoa com quem eu não fui totalmente honesta, que eu podia ter agido de outra forma, eu vou lá para aquele momento do passado. E procuro me lembrar qual era a história na minha cabeça, no que eu estava acreditando naquele exato momento. Eu me lembro de uma situação com uma pessoa, como eu disse para você, que eu não fui totalmente honesta, eu não fui capaz de dizer a verdade e eu me lembro da história na minha cabeça, me lembro do medo de que se eu dissesse a verdade, algo terrível poderia acontecer. Me lembro que assistindo aquele filme dentro da minha cabeça e agindo com a pessoa eu estava procurando fazer a coisa mais adequada para o momento tentando preservar a relação tentando me preservar tentando preservar uma situação, protegendo e eu me recordo da inocência da Kátia naquele momento porque, ainda hoje, se eu acreditasse naquela mesma história, eu acho que eu teria que fazer a mesma coisa. Então, todas as vezes que você fez algo na sua vida que você se arrepende hoje, tente ir lá para trás, de novo, pensar naquela pessoa que você era e que você não é mais. A vida passou, o seu ponto de vista mudou, a sua perspectiva é outra. Mas quando você estava lá, qual era a história na sua cabeça? No que você estava acreditando? Será que você não agiu movido ou movida por aquela crença? Que talvez hoje você não acredite mais, mas naquele momento perceba a sua inocência. E quando você perceber a inocência, faça como aquele animal, como aquele pato. Vai no meio da sua sala e bata os braços vigorosamente, fazendo barulho, emitindo o som que você quiser emitir, pulando, batendo os pés no chão um pouco e dizendo para você Dessa energia, eu me liberto, eu disperso, eu dissolvo, e eu percebo o quanto eu fui inocente. Pronto. Acabou. A melhor coisa a respeito do passado é que ele acabou. E você ganhou, nesse exato momento, um instante novinho em folha chamado presente. Então vamos lá, nos libertando de todo esse passado, de toda e qualquer culpa para frente. E com muito amor no coração, com muita paz, com muita gratidão, pense nesse presente maravilhoso que você tem agora. E se você curtiu esse vídeo, deixa um gostei no vídeo, que assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. Deixa um comentário para mim, se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade, vamos lá. Assine o canal, acione o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com quem você ama. E mais uma coisa final aqui. Amanhã, o nosso encontro aqui é ao vivo. E eu vou responder perguntas que aparecerem no chat ao vivo. Então vamos lá. Um vídeo por dia. Mas amanhã, são mais perguntas. É o nosso encontro live, ao vivo. Perguntas e respostas com a Kátia. Até amanhã. Um beijo.